Está chegando o momento mais importante da vida pública brasileira. Talvez nenhum de nós brasileiros tenha jamais outra oportunidade tão grande de defender o país, a pátria e a nação como neste momento. As ameaças são enormes e vêm de todos os lados, mas também nunca a sociedade civil se organizou de tal maneira e com tal consciência para defender os seus direitos e, principalmente, os direitos de nossos filhos e o direito de um futuro, de acordo com os nossos sonhos de todos os tempos. Muitos lutaram e morreram pela democracia. Nós vamos continuar lutando para evitar a perda da democracia. Não fique parável. Não pense que isso não tem nada a ver com você. Não se deixe contaminar pelo Zika vírus social que produz uma microcefalia do maior perigo. Desperta e canta. Venha para as ruas. Venha para as ruas dia 15, 17. E se não aguentar esperar até lá, fique nas ruas até o dia 15, 16. E 17, é a vida dos teus filhos que está em jogo.